O Conselho Federal da OAB, ele é eleito, na realidade, indiretamente. O presidente do Conselho Federal da OAB, ele é eleito por um Conselho Federal. Ele não é eleito diretamente pelos advogados. Portanto, ele não representa os advogados. Inclusive, os advogados, é, nós temos várias posições entre os advogados. A instituição não pode chegar e querer é, impor uma posição majoritária de um Conselho de uma eleição indireta. Eu sou da OAB do Rio de Janeiro, é, o presidente da OAB do Rio de Janeiro, Felipe Santa Cruz, está contra o golpe e a OAB do Rio de Janeiro, mais uma vez, ela está na resistência e depois nós vamos lutar para que o presidente da OAB Federal seja eleito diretamente pelos advogados, o que não acontece hoje.